Me chamo Augusto César Luiz Brito, sou docente do curso de arqueologia da UFSM. Eu coordeno o, programa, o projeto de organização e difusão do acervo arquivístico Auxílio Saldanhas e estamos no laboratório de conservação e restauração do, do curso de arqueologia da, da UFSM. Me chamo Sônia Elizabeth Constante, eu, na verdade até eu não sou de Santa Maria, eu sou de Porto Alegre e aí eu vim, abracei essa cidade, né? Eu sou formada em desenho plástico e, depois, uh, em arquivologia. E é, eu acho que até a, a, essa experiência de desenho plástico com arquivologia me levou a, a, a estar aqui nesse laboratório de restauração, porque tem muito essa característica de, de criatividade, de, de memória, de patrimônio, né? é, cultura. E, então, assim, acho que veio casar muito bem. Eu me chamo Ana Paula Silva de Souza, eu sou acadêmica do curso de Arquivologia da UFSM e bolsista aqui no Projeto Alcide Saldanha. Sim, é um processo fascinante trabalhar com arquivo pessoal e poder conhecer né, uma personalidade através dos seus arquivos. Eu me chamo Leslie Mari Alves da Luz e eu sou discente do curso de Arquivologia né, e estou bolsista aqui no Projeto Desde o princípio, né? eu iniciei uh, dias antes, na verdade, de, da, do início formal, foi quando a gente recebeu a documentação, né? viemos fazer re, uh, o recebimento da documentação uh, junto aos custodiadores né, e aos professores, então a gente acompanhou esse recebimento. E em 1 de setembro nós uh, startamos né, os trabalhos aqui no projeto. O projeto é, teve iniciativa uh, da ideia das filhas do Valci de Saldanha de prestar uma homenagem para o pai, de criar um centro de memória na cidade de Caçapava do Sul, é, no intuito de que o legado dele não se perdesse, tanto o legado das ideias e das ações dele, é, por considerar que ele foi um agente importante não só para o município, mas como para o estado e para o país, já que ele atuou também né, no, no Ministério dos do Transportes e com a cúpula do, do PMDB, aqui na época é PMDB. Alcide Saldanha nasceu em 1937, em Cachoeira do Sul. Atuou como líder estudantil na década de 50. E a trajetória política dele iniciou na cidade de Caçapava do Sul, inicialmente como vereador e depois como prefeito da cidade. E também ele ocupou diversos outros cargos. Ele foi deputado federal, secretário de Minas e Energia, no governo Pedro Simon, e também chegando a ser ministro dos transportes no governo FHC, na década de 90. Esse acervo, na verdade, né, é, é fruto do, do conhecimento, da relação do professor Augusto Brito com a comunidade ca, caçapavana, vamos dizer assim, né? e, e até mesmo da experiência dele trabalhando com arquivos pessoais. E isso aí é, é, é natural, isso é, é uma realidade nossa uh, da, do, do curso, né, trabalhar com esses acervos, que é uma comunidade bem diversificada, né. Se a gente for focar a parte de Caçapava, nós temos as séries, como a gente chama, que é, é, quando a gente junta documentos semelhantes, temos da época que ele foi prefeito, da época que ele foi vereador, e mesmo as outras épocas da vida dele tem a, se associa a, a Caçapava. Então são informações que não é só dele, não é só da memória individual e familiar, e sim a memória da coletividade da cidade. Então o arquivo, um dos grandes papéis deles é proporcionar o acesso à informação e aí, a partir dali, as pessoas fazem o uso que elas quiserem dessa informação. Né? Quando eu conversei com a Giovanni Caçapava, no final de 19 para 2020, primeiro eu tive que explicar para ela o que era documento de arquivo, porque é normal, quem não é da área, misturar com de biblioteca, de foto, de foto é de arquivo, e a parte de museu. Então ela não tinha muita noção do que ela queria deveria trazer para nós ela mostrou um certo volume. Como todo acervo que chega, né? geralmente é, são como se dissesse acúmulos de documentos, né? são, são caixas que a gente não tem nem noção do que tem dentro. Né? Então, assim, a partir daí, eu acho que começa-se a fazer uma seleção, mas uma seleção que precisa se conhecer um pouco da pessoa. No, no caso, é um arquivo pessoal, né? então tem que se conhecer um pouco do sujeito. E aí, por isso mesmo, foi feito um, um, um apanhado de, das suas funções e as suas atividades para até então começar a fazer essa seleção. Mas claro que tem toda uma etapa, um, é, são são procedimentos né, específicos na nossa área, da área arquivística, e a gente segue isso à risca, né? O trabalho ele é bem sequencial do, do arquivo, né? primeiro a gente teve que higienizar, né, por causa do estado de deterioração do documento, até para preservar, uh, no sentido se, se começou um processo de deterioração, nós precisávamos estagnar ou para evitar que isso acontecesse. É a partir daí que nós uh, fazíamos a identificação dos tipos documentais. Né? E aí, a, a, dali, ainda essas informações que a gente ia conhecendo e entendendo o contexto uh, profissional do Alcide Saldanha, já que a maior parte dos documentos são profissionais, e também outros elementos da, da vida dele. E, e aí, com esses elementos, a gente podia pensar no arranjo, né, que é como nós organizamos um arquivo, esses de valor permanente, ou seja, histórico, que não vai receber mais documentos futuramente, já, já que ele estava tá falecido, etc. Então. Organizado, feito o arranjo, separado os documentos por série, tinha a ordenação interna, tem a notificação do, dos documentos para poder recuperar a informação, que é tu coloca o código, é, é como se fosse inventariar cada um desses documentos. E depois as meninas passaram um tempo digitalizando eles, porque nós também queremos proporcionar o um acesso remoto, não só físico, no futuro centro de memória. Digitalizavam os documentos de maior dimensão, elas fotografavam, aí trabalhavam no Photoshop para poder ficar sem editar, né? porque a gente, o documento ele tem que ser autêntico, digno. não podemos alterar ele, mas uma forma que ficasse apresentável pra, pra, para o usuário. E aí depois elas descreviam é, cada peça documental pensando já no usuário, né? que a, a descrição ela tem como produto um instrumento de pesquisa. E a partir, uh, finalizadas essas etapas, temos o acondicionamento final, né, que é elaborar os invólucros, que é onde eles vão ficar conservados os documentos, além de outros trabalhos uh, como a gente está elaborando o site do, do Centro de Memória, né, junto com uma empresa de Casa Paulo do Sul, então a gente vai falar, ah, nós queremos dessa maneira que fique apresentável, uh, o acervo ele tem que estar tá dessa maneira para o usuário quando ele for pesquisar dentro do, do site. Né? E também todo o trabalho de como vai ser acondicionado na casa, lá em Caça Paulo do Sul, esses documentos. Então é, é essa sequência. E aí só que o projeto ele não vai terminar aí, né essa é a parte de organização. Depois a difusão ela vai ser constante, ela vai até extrapolar o nosso projeto. Né? A gente vai... Uh, a gente vai ter ações de, de difusão uh, entre nós, mas depois as filhas ou quem, se elas contratarem, alguém para ficar responsável lá pelo acervo em Caçapala, ele ele vai continuar. Vai. A, ações de difusão... Vai também depender muito da demanda, o que, que a cidade quer do, do Centro de Memória. Nós iniciamos uh, nas etapas de higienização, né? na parte de, de conservação preventiva do acervo, na né? higienização e junto também a gente foi realizando a verificação dessa documentação né? e análise dos tipos documentais para entender quais eram as atividades que, que tinham sido registradas naqueles documentos né? e, e também a gente fez uma a pesquisa bio, biográfica do produtor, né? do seu Alcides que eu até então não o conhecia né? a história dele né? e também não conhecia muito a história de Caçapava. Então, a gente foi fazendo essa imersão nos documentos e, e também uh, em sites da internet, né, no CPDOC, para verificar né, o que se tinha de registro dele no, uh, no Senado também. A gente fez essa verificação para buscar entender quem era esse nosso produtor né, dessa documentação. Para a higienização dos documentos iconográficos, né, fotografias, nós utilizamos uh, uma solução de cola carboximetilcelulose com água deionizada para buscar né, extrair as sujidades da superfície do suporte e deixar ele melhor apresentável. Então aqui já dá para ver ó, que a sujidade vai saindo, esse excesso né, vai saindo aqui no algodão. Depois a gente vem com um seco para poder estar... Tá não deixar excesso de umidade também sobre o documento. então Note que, esses, que essas fotografias aqui são fotografias centenárias, né? do início do século XX, uh, dos familiares do Seu Alcides Saldanha. Então, teve todo esse cuidado né, na higienização para poder uh, devolver à família os documentos em melhor condição possível. Bom, além da higienização, a gente se preocupou também com a questão do acondicionamento das fotografias, né? Então, se teve um cuidado especial buscando um material neutro, né? Que foi o poliéster, uh, para embalar as fotografias. Então, foi feito um invólucro para cada fotografia e o poliéster é, é um tipo de plástico. Então, uh, a gente pode tocar na fotografia, né? Sem danificá-la e visualizando todas as informações, né? Tanto da foto propriamente dita como das informações constantes no verso dela. Então, essa aqui é uma fotografia ó, de março de 1903 de Aparício Saraiva. Após a higienização documental, então, como eu disse, a gente foi identificando os tipos documentais e também contextualizando esses documentos. A gente já tinha né, uma ideia de que seria mais voltado mesmo aos cargos políticos dele, mas também percebemos que tinha documentos, correspondência pessoal, também homenagens que ele recebeu, então as séries elas ficaram divididas assim, é, tem a série das atividades profissionais mesmo dele, que daí foi dividida em subséries, que é ministro, secretário, enfim, os cargos que ele que ele ocupou profissionalmente, né, não só politicamente, mas porque ele também foi advogado, pecuarista, e também tem a parte da documentação familiar dele anterior, né, a, anterior ao, ao nascimento dele, no caso, né, que seria as correspondências dos avós, dos pais, que essa documentação ficou, a parte, ela ficou na chamada coleção familiar. Após a etapa de higienização dos documentos, a gente procedeu à identificação dos tipos documentais, que se deu com a leitura dos documentos né, para identificar a espécie né, e o que, que se tratava esse documento. Né. Nesse caso aqui, o documento trata-se de uma nomeação para o cargo de ministro em que o seu Alcides Saldanha assumiu. Então, após estabelecido o quadro de arranjo, os documentos foram inseridos nas séries e sub-séries e ordenados dentro das, dessas séries e sub-séries em ordem cronológica. E, na sequência, a gente estabeleceu a codificação unitária para cada um dos documentos, seguindo o estabelecido pelo Codearc. Então, a sequência padrão ficou BR de Brasil, a de Alcide Saldanha, seguida da nomenclatura da respectiva série, que nesse caso aqui seria Atividades Profissionais e Ministro. Daí na sequência, né, a gente foi, foi fazendo essa questão da higienização, da, dos tipos documentais, e daí na sequência, a ordenação, né? A ordenação e também a, a parte do do acondicionamento temporário, né? então a gente a gente dispôs nessas caixas de arquivo temporariamente esses documentos já separados né, por séries, nas suas respectivas séries e fomos uh, selecionando eles né? e daí na sequência ordenamos e notificamos, que foi quando a gente deu um código para cada um dos documentos né? então assim a gente já tinha o, o arquivo disposto, ordenado, organizado Daí a gente passou para a parte da digitalização desses documentos, né, para poder dispor deles em meio digital, né, não somente físico. Então, a ideia é que quando as pessoas forem uh, até o centro de memória, elas possam ver os documentos fisicamente, mas também pessoas de outra, não só de Caçapava, mas de outras regiões também possam acessar esses documentos. Né. Os documentos, então, que têm dimensões maiores, que não é possível a gente digitalizar eles com o um scanner, né? A gente, então, fotografa. E, então, nós fizemos ali, temos um, um local, né, adequado para fazer essas fotos. E depois faz a edição no Photoshop, assim, para deixar eles mesmo, né? No caso, para não ficar aquela. Barrinha branca em volta, enfim, para ficar mesmo o sol como se fosse uma imagem fiel do documento, né? Para como um representante digital mesmo do, do documento físico. O que é interessante, né? Que, que não, não, não são somente documentos da vida pessoal dele, né? Tem documentos uh, da, que é vida pessoal, mas é relacionado com a família dele. É, e, e essa documentação, como é mais antiga, tem documentos datados da década de 1800, né? 1800 e pouco, 1900, é, são documentos que são mais antigos, então tem uma, uma característica que, que dá para conciliar, vamos dizer assim, com outras disciplinas, que seria a própria restauração de documentos, a paleografia, é, então a gente percebeu assim, a riqueza dessa documentação, né? e sem falar da vida dele, né? da vida dele, como, como já foi acho que comentado: pecuarista, advogado e, acima de tudo, político, né? porque foi um, a trajetória que marcou né? uh, ele como um, um ser político. Essa documentação, que a gente chama de documento arquivístico, porque eles têm um, uma relação de um documento com o outro, uh, nos permite conhecer ele. Né? E isso é, é, é muito gratificante, eu acho que a gente pensando em assim, futuras pesquisas, vai ser uma riqueza muito grande para historiadores, usuários de modo geral. né? E além disso, eu acho que vai ter a oportunidade de divulgar mais a cidade, a cidade de pensar num, num local próprio, específico, para a questão cultural de desenvolvimento, que eu, eu entendo sim que... É, memória, patrimônio, está ligado à parte financeira, econômica. Então, eu acho que vai ser um retorno para a própria comunidade, em termos financeiros também. Bom, dentro do acervo de Alcide Saldanha, né, trabalhando com ele, verificamos uh, documentos datados desde o século retrasado. Esse aqui, por exemplo, é datado de 1850. Então, são documentos que já apresentavam né, danos no seu suporte e que careciam passar pelo processo de restauração. Então, esse primeiro documento aqui, ele foi uh, restaurado dentro da disciplina de restauração de documentos aqui do curso de Arquivologia da UFSM, onde a gente teve que entrar com uh, reforço de papel japonês em vários pontos e também enxerto com papel artesanal, papel esse produzido aqui no laboratório de restauração de documentos do curso também. É um projeto que uh, que possibilitou a inserção, do um projeto extensionista que tá, está dentro da proposta da disciplina, proposta curricular do curso, que foi a trabalhar com documentos de um acervo, que nesse caso foi da Ucinto Saldanha, que nós oportunizamos que os alunos da disciplina de restauração de documentos tivesse essa vivência de fazer tanto a conservação preventiva, porque alguns documentos é, estavam em bom estado. Agora, tem alguns casos, como este aqui que a gente está mostrando, que foi necessário fazer ó, a técnica de velatura. Né? E o mais interessante é que a, a parte de enxerto, como a, a Leslie comentou, a nossa bolsista, é que foi feito a, acho que a quatro mãos, né, Alésia? Sim. Então, é, sim, teve essa oportunidade. E além disso, salientar que esse trabalho, uh, esse projeto, teve bons frutos e dentro dele foi apresentação pela própria bolsista no Congresso Nacional de Arquivologia em 2022, né? E um trabalho extensionista que vai ter um resultado do aprendizado e também da possibilidade de, de retorno de um documento uh, finalizado como esse aqui que já está inclusive acondicionado num um invólucro de poliéster e, e esse aqui também depois a gente vai fazer um tratamento diferenciado. Essa etapa é a que nós denominamos de descrição documental, que é justamente elaborar um instrumento de pesquisa que vai ajudar o pesquisador a conhecer quais são os documentos e os seus conteúdos uh, para realizar a pesquisa independente do objeto que esteja estudando. Então, nós lemos cada peça documental que já foi organizada, arranjada, ordenada e extraímos as informações dela. Aqui no nível 5, que é documento por documento, a gente pegou as informações básicas, como o código que está que é o mesmo que respeita a notificação, além de espécie, tradição e o uh, destinatário, produtor, mas o principal é o resumo né, do, do conteúdo, que é esse que vai dar a informação para o pesquisador. Ao terminar a descrição do nível... 5, que é o de peça por peça documental, a gente realizava a descrição serial, ou seja, da série ou da subsérie, nível 3 ou 3,5, uh, seguindo as, os descritores da Norma Brasileira de Descrição, a NOBRAD, e no final uh, a gente vai juntar todas essas descrições para ter uma publicação que é justamente um instrumento de pesquisa, tanto no site do Centro de Memória, que vai ser o acesso remoto, como em formato físico para quem quiser então pesquisar uh, essas informações. Para o acondicionamento final dos documentos foram confeccionadas embalagens. Para a confecção desses invólucros foi utilizado papel com qualidade arquivística, um papel neutro que não Vai danificar os documentos. E para os documentos de dimensões maiores, foram confeccionados esses invólucros maiores. E para documentos com dimensões menores, como agendas, foram confeccionados invólucros com um tamanho adequado tipo uma caixa. Uma questão importante só salientar, que nós optamos por esse tipo de caixa, porque essa documentação que está no Laboratório de Restauração da UFSM, ele vai ser transportado para o Centro de Memória Ocídio de Saldanha. Então, nós optamos por esse tipo de caixa, muito em função desse translado, porque ele, ele é uma caixa com uh, dimensões adequadas para a nossa documentação, para a questão do do envelope e também um, permite um arejamento, porque a ventilação é muito importante na etapa da conservação e, além disso, ela vai facilitar o transporte. Outra questão importante só para salientar que toda a documentação pronta e já no envelope ela vai para uma prensa que nós temos aqui no laboratório e ela vai nos permitir que essa documentação como um envelope, fiquem uh, todos mais ou menos numa uma dimensão adequada e facilite depois uh, o acondicionamento nessa caixa. Dá para perceber nessa diferença desse envelope aqui, que ele, ele não está, não passou ainda pra, pela prensa, e aqui a gente já percebe, né, Ana, a necessidade de fazer algumas intervenções Neste caso aqui seria um, uma conservação preventiva com pequenos reparos. É, a gente espera, e pelo que a gente está percebendo, isso de fato vai acontecer, né? ter um lugar, ter um espaço de memória. E, e que esse espaço de memória vai servir para toda a comunidade, uh, tenha a possibilidade uh, de consulta Uh, via internet, né, uma consulta online para toda uma comunidade. Ela, então ela, ela vai ser para um público externo também, não só o público interno, o, a, o caçapavano. E quando a gente fala em preservação, e é isso que a gente é, é bom salientar, que a preservação é, não é estática, ela pelo contrário, ela, ela, ela é para sempre, ela é contínua. Ah, então, assim, o, a gente vai entregar essa documentação, essa documentação pronta, vai estar lá no local, no centro de memória, mas ela não vai ficar parada lá, ela não pode, ela, a gente vai ter que estar sempre buscando novos recursos, novas ferramentas, até mesmo uh, ferramentas tecnológicas né, pra, para manter, porque o, o suporte em papel, ele tem uma vida útil, né? E essa vida útil, geralmente, se bem conservada, pode passar tranquilamente de 100 anos, mas a gente sabe que, se não houver outros investimentos, isso pode se perder. Tá? Então, tem muitas características e até a gente tem um projeto um, paralelo, né? com o projeto do tratamento, que é o um projeto de preservação e conservação, para deixar dicas para que no futuro sejam tomados alguns cuidados específicos mesmo. Né? Eu espero que realmente que a sociedade caçapavana se aproprie, assim, do, desse acervo e que ele tenha uma relevância em termos de pesquisa também. Eu acho que isso é muito importante que, como eu disse, além de refletir a parte pessoal do Alcides, reflete, ao meu ver, muito essa parte da história coletiva de Caçapava do Rio Grande do Sul e do país. Então, eu acho que, eu penso que, em termos de pesquisa, esse acervo vai ser muito importante. Para mim foi muito bom trabalhar no projeto, assim, foi um aprendizado imenso, porque eu ainda não tinha me deparado com os arquivos pessoais, né? não tinha tido essa oportunidade uh, de trabalho, então foi um aprendizado diário, assim, né? de todas as etapas, de todo o tratamento arquivístico, né? então foi uma satisfação imensa poder ter trabalhado, seguir trabalhando né? aqui junto a esse projeto. Eu tenho expectativa assim que realmente a população ela deseja conhecer, visite, faça uso do centro de memória, né? Venha conhecer a história de Caçapava, a história desse cidadão importante para a cidade, né? Através dos seus documentos e que o centro de memória possa fomentar, né, mais atividades culturais, né, que possa se manter bem vivo na no entorno da comunidade. Se a gente for pensar a memória uh, de arquivos pessoais, é, sempre tem que lembrar que não é aquela memória que ela vai ser bruta de tudo que a pessoa uh, fez ou que está ligado extremamente à verdade, e sim à sinceridade. Né? Ela fez uma seleção daquilo que ela queria deixar para a posterioridade. Então uh, ela pode negar alguns fatos, ela pode trocar o discurso. Então, a gente tem que ter um cuidado né, com a memória, que a memória ela é seletiva também nos arquivos. Né? Até, principalmente, nos arquivos, então... É, mas é muito bom conhecer, né? porque aí mesmo é, tu detectando é, essas lacunas, no, num arquivo pessoal, tu consegue elencar justamente os elementos da pessoa, né o que que ela queria atrás desse discurso. Então, quando quem for pesquisar né, nesses arquivos tem que ter esse cuidado. né Quando a gente trabalha com um arquivo pessoal, é porque as pessoas não trabalham em vão. As pessoas estão vivendo aqui por algum motivo. Nós estamos aqui por algum motivo. Então, assim, eu acho que a gente, nosso dia a dia, tem que ter um resultado, né? e a preservação é isso. Alguns vão, vão compartilhar, vão, vão dizer assim, vão compartilhar com novas gerações uh, pedaços de cerâmica. Outros vão compartilhar documentos. Outros vão compartilhar acervos. Mas de alguma forma nós vamos compartilhar alguma coisa para as novas gerações. E como isso é importante para a gente tentar entender nossos antepassados. E a gente tem tantos autores aí que nos motivam a isso, né? Então, é um convite que eu faço para que a gente entenda que essa preservação é fundamental para que a gente mantenha essa geração e entenda aonde que estamos errando para melhorar o nosso futuro. O projeto nos desenvolveu várias surpresas. Né? Quando eu conversei com a Giovana Saldanha, que é a filha do Alcide Saldanha, ela me mostrou um volume de documentos que nós projetamos a todas as atividades para um ano. Conforme ela vinha a Santa Maria, ela trazia mais documentos. Então o volume foi o dobro. E quando a gente estava terminando no ano de 2022, fomos uh, ser recepcionado na casa deles. Encontramos na biblioteca da de Saldanha mais documentos. Então teve mais Mas não foi só na biblioteca, teve inclusive no escritório um escritório de... que foi uma surpresa muito grande, que ele estava num baú, né? Um baú. Literalmente fechado, que lá a gente encontrou uma parte assim que foi riquíssima, é, né? riquíssima pode se dizer, né? E a, a gente só está apresentando algumas, uma, um pouco só das fotografias que vão resultar no novo projeto agora em 2023. A gente vai tentar concorrer agora o edital FIEX e o edital Geoparque da Universidade Federal de Santa Maria para dar continuidade a essa parte tanto de descrição, restauro, conservação né, dessa documentação que seriam as fotografias com ênfase especial.